idade como é que você está, seus mitos? tá na voz aqui com mais um vídeo emocionante aqui, top, top, top. É isso aí mesmo, só foiçada e toma que toma, respeita. Tamo online, você tá ligado. Vem que vem vem bem devagar aí, porque o bagulho tá doido. E vai levar foiçada. é problema, tropinha. Para quem tá chegando agora no canal aí, já também, já chega compartilhando o vídeo, já deixando o um likezão aí, porque o vídeo tá insano. Tá da hora aí Não tem do que reclamar mano. Só vá pro vá pro vá dá dá Eita tropinho o bagulho tá insano aqui Em seus mil hum, Boiazão, insanamente insano acompanhando aí Que você vai ver agora os réus Os réus, tá ligado? Uma guia é Só fui sala, né, cara Toma que toma, seis que eu arro mais um aqui ó. Toma já. Eita. Hum, vira até anjo aqui salvando os outros aqui ó tá ligado né hum, mas é problema tropinha problema tropinha. Vou relar um kit aqui para sair desse vida aqui desse gás e a é passada e vamos que vamos pro próximo assim, aqui o hack aqui ó eita toma doido hum, esse aqui tá bugadão mas nem Comenta, não. Agora esse aqui, vem cá pra você ver que não troca, não. Esses caras, troca não, filho. Vai estar tá online, filho. É, respeita. Vamos que vamos. Olha o fião lá. E aí, feião? Seu feião vou te ajudar aqui. Feião. feião caiu. Toma. Vou ajudar o fião, né? Porque ele tá lá sozinho. Morreu todo mundo já do Squad. O Dudu tava na factória lá, mas não jumou nada, velho. foi ninguém, morreu. Vamos que vamos. 17 caras vivo, matei um, tem um cara lá em cima nas costas. Te vi você tá tô atradando, doidão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eita, fião, cuidado, velho. Eu te vou 67 aqui. Vamos ah. Isso aí, ó, só foi sada no bagulho. É só foi sada. vem que vem, vem cá. Tomou uma, duas. Ah, correu, né? Correu não, dedão. Vem cá. Toma, tá aí. Tá aí, tá aí. Tem, tem, Não cai não. Toma, foi tá Aí já. Ah, tomou tiro, não né? tem que já. O cara tá lá na frente lá e eu vou atrás do próximo. aí. Amiguinho dele aqui, ó, escondendo. Toma. Aqui é o finale do final, topinho. Você tá aí no vídeo aí até agora? Você compartilha o vídeo aí. Deixa o likezão no vídeo aí. Porque tá da hora o vídeo aí. Se tiver aqui, porque você gostou do vídeo aí. Tá ligado? Eu quero que você compartilhe o vídeo aí pra todo mundo aí. As redes sociais, tudo aí. Segue eu lá no Instagram lá, tá ligado? Richo de Ambrose. O link tá na descrição do vídeo aí. Bora que bora. Ah. É. Vem cá, Eduardo, vem cá, você pôpou aqui, uh. eu vou matar todo mundo na força aí, tá ligado? Eu vou matar todo mundo agora, todo mundo, eu falei até pra maluquinha que estou aqui no vídeo aqui, que nem tava ao vivo aqui, ou vivamente, nós jogando aqui, ela falou mentira, mentira, mentira, não dá que vamos que vamos, compartilha o vídeo aí, tropinha. Partilha o vídeo aí, deixa o likezão, insanamente insano aí. A meta é meu inscritos aí que eu quero chegar aí, ó. Quando chegar meu inscrito aí, o bagulho vai é ficar doido. Vou tá sorteando o um Grift Card pra vocês aí. Vou bater meu inscrito Um presentinho dos mil inscritos que eu vou estar tá chegando. E toma aqui, tua. Foi salita. Tá doido, hein? Foi salita também, tem tá errando tiro. Vem doido, Bem é, você tá me acertando, né? toma gel, é gel rápido doido. Fogueira, vem cá, o que você vai arrumar, olha o criou lá, querendo papar aqui, toma uma, duas, tá? vá pro vá pro vá, respeita a tropinha, vamos que vamos, guarde o próximo vídeo aí, que o problema é insanamente insano, hein? eu tô querendo pegar mestre no CS e fazer um, um reality do CS e pegando o mestre e ranqueado. Que idade, tamo junto. É isso aí, tropinha. Deixa o like aí.